Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do processo de visto é, daqui da Dinamarca, o visto de, de casada. Antes de tudo, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. E se você já me conhece, já curte o vídeo para dar aquela força. Se eu estiver errado, e tiver alguém aí que saiba de todas essas regras, tenha todas as informações, se você quiser deixar aí também o seu comentário e dizer ou me corrigir de alguma coisa, vai ser bem legal. Isso vai ajudar outras pessoas né, que, que estão procurando por algumas informações sobre o visto é, de família aqui na Dinamarca. E vamos pro vídeo de hoje. Instagram, que é arroba Crisbinha, então se você quiser ir lá me visitar, você é bem-vindo, é só ir lá. O visto que eu tenho hoje, ele é um visto é religioso, um visto que eu tenho desde quando eu cheguei. E esse visto, ele tem duração de apenas 3 anos. Vai terminar em abril do ano que vem. Começamos com a nossa saga agora de entrar com o processo de visto como visto de casada. O visto de casado aqui, ele não funciona como alguns é, outros países, né? Que tem, tipo, nos Estados Unidos, quando você casa, você já é, consegue o visto, o green card, ou o que for, você já consegue ele e você já pode morar no país com a pessoa que você casou, enfim. Aqui funciona totalmente diferente, as regras são totalmente diferentes e também bem difíceis. Então, uma das primeiras regras assim é um lugar para morar. Você precisa ter uma casa, né? Um lugar que tenha no mínimo 40 metros quadrados, no caso, se você for um casal. Se você tiver filhos, são 20 metros quadrados por pessoa. Quanto mais pessoas, maior precisa ser a sua casa, o seu apartamento, para que você consiga aplicar para esse visto. Outra coisa que, que precisa ter e que é bem importante aqui, você precisa ter um depósito de 100 mil coroas, que são basicamente 88 mil reais, é, né, fazendo a conversão aí. E é um valor que fica retido por muitos anos, se tipo, pra... Se, se algo acontece comigo, o Simon, ele tem esse dinheiro para pagar, né, as, ah, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer. Outra regra é, que tem também é você precisa passar no teste de, de, de dinamarquês, no meu caso, né? Eu preciso passar no teste, se eu passar no teste, esse valor ele dá uma diminuída, ele vai é, descendo, são dois testes, eu acho que o primeiro teste eles tiram uns 20 mil, umas 20 mil coroas, no segundo eles tiram umas 13 mil coroas, e depois o restante fica retido lá por alguns anos. Eu acredito que esse dinheiro fique lá por 8 anos, que é mais ou menos o que eu li é, nas regras, ou é, ouvi alguém falando. Depois eles liberam e falam, ah não, você já mora aqui, você já tá de boa, já fala dinamarquês. Então eles liberam esse, esse dinheiro e te devolvem ele. Aí tem outras regras, como uh, de escolaridade, né, eu preciso ter escolaridade, o Simão precisa ter também escolaridade, precisa ter trabalho, que a lista é longa, que também acho, nem eu sei todas de uma vez, porque precisa ir seguindo passo a passo. Quando eu aplico esse visto, esse valor é de 7 mil reais, mais ou menos, então é um valor bem alto, bem caro, é, pro nosso bolso, e então realmente a gente acredita e confia de que Deus vai prover e que Deus vai fazer. Eu tenho que esperar uns 10 meses até eles responderem se eu posso ficar ou não, se eles falarem que eu não posso ficar, eu simplesmente tenho que ir pro Brasil e aí daí voltar depois de alguns meses e tentar de novo. A gente ainda não aplicou esse visto, é, estamos esperando mais um pouco até a gente achar um lugar é, pra morar, que esse lugar ainda não faz parte é, da regra que a gente precisa, né, do tamanho e do lugar. E aí, quando você recebe esse visto, você tem que renovar ele de dois em dois anos, se eu não me engano. Até dar um te o tempo que eles querem, acho que desses oito anos. Mas eu fiquei pensando, o que é minha vida sem desafios sem de ver o um milagre de Deus, esse negócio de confiar mesmo. O que é minha vida sem isso? Tantos milagres já aconteceram na minha vida, na vida da minha família. Não é a hora de é, esmorecer ou de ficar triste ou de falar, ah, não vai dar certo. É confiar mesmo de que Deus vai fazer, porque até aqui ele já fez tanta coisa. Então é gratidão total. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria muito... É, refletir com você, compartilhar, até mesmo sobre isso, né, quais têm sido os seus desafios, quais têm sido os, os milagres que você quer que Deus realize na sua vida. Muitas vezes, para nós, é muito difícil confiar, é muito difícil esperar, é muito difícil é, saber de que é, você tá ali e tem tanta coisa para acontecer, tanta coisa precisa você fazer, se tem algo que você possa fazer, faça, mas... Às vezes, não é mais da sua conta, é da conta de Deus. A melhor escolha mesmo é confiar de que Deus ele tem sempre o melhor tempo para as coisas acontecerem. Eu encorajo você a confiar nisso, a confiar nos planos de Deus para a sua vida. Se a espera está sendo difícil, se o milagre não, tá, não parece que não vai acontecer, ele vai acontecer. E ele vai fazer na hora certa, do jeito certo e muito melhor do que você tem planejado. E um versículo que eu quero trazer para você de encorajamento, que foi um encorajamento para mim, que possa ser para você também, é de Isaías 40, 31, que ele fala, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu acho que é um versículo assim, muito, muito legal de, e muito bacana da gente ter ele gravado no nosso coração que na hora que é, aquilo que a gente espera, aquilo que, que né, às vezes está nos, nos deixando cansados de tanto esperar, aquilo vai nos renovar, aquilo vai nos trazer força. Você quando crê, você quando confia naquilo que Deus vai fazer, você vai voar alto, você vai ver é, o milagre de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma né, maravilhosa. Então é dessa forma que eu quero ver o milagre de Deus na minha vida, com relação ao visto, confie naquilo que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Essa é a palavra que eu quero deixar pra você. Outra coisa bem importante é se você quiser compartilhar aí um milagre ou se você quiser compartilhar um desafio que você tem vivido, que você quer que aconteça, é, quais tem sido as coisas boas que já aconteceram na sua vida? Deixa aí nos comentários. E também se você quiser deixar aí para que a gente possa orar, para que a gente possa também juntos caminhar nesses desafios. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, já deixa aquela curtida aí marota pra nós. E se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!